E agora a gente dá o bom dia de 2023 ao presidente do CID Metal, aqui em São José dos Campos, o Weller Gonçalves, presidente do CID Metal. Bom dia, Weller. Muito bom dia, Paulinho. Bom dia a todos que acompanham a rádio nesse momento. Weller, não tem como começar a conversa sua a, a não ser falar do, do 8, de, 8, de, 8 de janeiro, é, onde. Aconteceu tudo, mas a marca importante aqui no Vale é que os metalúrgicos participaram de um ato em defesa é, da Petrobras e das liberdades democráticas, porque ou, a, a refinaria Henrique Laje aqui também estava é, sendo sitiada e é um perigo ali até escorregar no óleo que cai do caminhão. É, não tem como não falar desse, desse ato do 8 de janeiro. Como é que? Qual é o sentimento dos metalúrgicos? Então, Paulinho, de fato, essa é a pergunta, é o comentário do momento, né? A gente vê que, inclusive, a própria mídia, você liga a televisão e só comenta isso. O que aconteceu em Brasília no último domingo é um verdadeiro terrorismo provocado pela ultradireita. Me lembro que no final do ano passado eu estive aqui, inclusive, fazendo alguns comentários em relação àquela manifestação que estava tendo em frente ao CTA. Onde eu colocava que ali era manifestação golpista De caráter antidemocrático Que pedia a volta da ditadura militar A gente viu o que aconteceu em Brasília no final do ano Onde no dia que teve a diplomação do Lula Queimaram ônibus, fizeram todo um estrago lá E nada aconteceu Então o que aconteceu no dia 8 em Brasília É parte de um movimento que não é do dia 8 Isso vem sendo organizado há muito tempo atrás Por exemplo, aqui em frente ao CTA começou ali o acampamento as pessoas colocando faixa pedindo a ditadura militar, as pessoas colocando seu carro estacionado lá em cima do canteiro com a placa tampada, a prefeitura de São José não fez nada, o governo do estado de São Paulo não fez nada, a polícia militar não fez nada, por quê? Porque muita gente apoia ideologicamente o que estava acontecendo ali e aí o que acontece domingo em Brasília é um tremendo absurdo, toda aquela quebradeira que teve lá aquilo ali é um terrorismo uma tentativa de golpe as pessoas entrar, quebrar tudo, tanto no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, também... Lá no Palácio do Planalto Todo mundo sabe a posição que eu tenho Todos sabem que além da direção do sindicato Eu sou militante do PSTU Qual que é a posição do nosso partido Que perante o governo Lula a gente vai fazer oposição A gente vai manter a nossa independência de classe Exigir do governo a revogação das reformas neoliberais E nós achamos que um governo que está junto com o Geraldo Alckmin Não vai ser um bom governo para os trabalhadores Agora, diante de uma ameaça de golpe Diante de pessoas que falam em ditadura militar A gente vai decidir Defender que o Lula, empoçado, que ele governe. E aí nós vamos fazer oposição. Então, diante de uma tentativa de golpe e pedido de volta de ditadura militar, nós vamos defender a democracia. É isso o que está colocado. Porque esse pensamento da ultradireita, e aí para entrar nas manifestações que nós realizamos aqui, é um pensamento que veio para ficar. A gente falava isso, o país vai seguir dividido. E o PT confiou nas instituições burguesas do Estado. O que, que nós falávamos no ano passado? Nós precisamos organizar a autodefesa dos trabalhadores, porque a ultradireita é parte de um fenômeno mundial e que está batendo aqui. E isso aconteceu. Aquilo ali foi uma desmoralização para o governo Lula e para o Flávio Dino. A turma entrar lá dentro. E entrou por quê? Porque teve aval dos policiais, que teve aval do governo do Distrito Federal, porque teve aval do secretário de segurança. Então, nós não vamos confiar na polícia militar, na polícia federal, na justiça do nosso país. Né? Temos que confiar nas nossas próprias forças. E a manifestação que nós fizemos segunda-feira, convocada de última hora, foi um sucesso aqui em São José dos Campos. Nós reunimos 500 pessoas, mesmo debaixo de chuva. Fizemos uma grande passeata no centro de São José e ontem teve também mais um ato que tem uma grande importância, que foi um ato realizado em uma categoria Organizada que foi lá na Petrobras, junto aos petroleiros, parte de um movimento nacional. Ontem, em todas as unidades da Petrobras no Brasil, foi convocada pela FUP, pela FNP, duas federações de petroleiros que tem no país, o Sindicato dos Metalúrgicos participou. E a gente vai estar tá na linha de frente. Golpistas não passarão. Agora, são 8 horas e mais 12 minutos. Aonde está a falha aí? Por quê? Agora em dezembro acontecer e iria acontecer a mesma coisa na Alemanha a polícia alemã a inteligência alemã ela prendeu 25 suspeitos de integrar um grupo terrorista de extrema direita o que é que alegou o Estado alemão que segundo a promotoria federal o grupo tramava golpe para derrubar o Estado alemão agora em dezembro então isso que, que é, espalhou, tentou na Europa e veio para cá, é, lá a inteligência foi séria e aqui não? Exatamente, Paulinho, porque essas pessoas que estão presas, a gente viu depois aí a organização que eles estavam fazendo via WhatsApp desde semanas anteriores. Até agora, pegaram o peixe pequeno. Uhum. Com certeza. Muitas empresas do agronegócio Muitos fazendeiros E deve ter muito político envolvido com tudo isso que aconteceu Porque as pessoas foram convocadas para ir Teve o ônibus na faixa para ir e voltar Deve ter recebido o seu lanchinho Deve ter recebido a sua diária Ali é peixe pequeno Agora quero ver se vão pegar os tubarões Com certeza muitas empresas do agronegócio Estão envolvidas em tudo isso que aconteceu Agora, de fato o governador do estado do Distrito Federal, ele está afastado, e corretamente, não tem como dizer que ele não está envolvido naquilo dali, ou que minimamente passou o pano. O mesmo com o secretário de segurança que teve a prisão decretada pelo Alexandre de Moraes. Então, tem muita gente que está envolvida nisso daí. E com certeza, Bolsonaro também está. Ontem o Bolsonaro postou um vídeo falando mal das instituições do nosso país, depois ele pegou e apagou. Ou seja, ele é um figura... Hum. Saiu recentemente da presidência da república E esse povo que está na rua São seus seguidores Então ele postar um vídeo, ele está entusiasmando as pessoas A fazer de novo aquilo que aconteceu Então o chefe principal é Bolsonaro Quem tem que ir para cadeia é Bolsonaro não só pelo que aconteceu, por tudo que ele fez no nosso país ao longo desses quatro anos, principalmente por causa da pandemia, onde nós temos aí quase 700 mil mortes, onde ele teve um pensamento negacionista, ficou tirando sarro das pessoas e um dos momentos mais difíceis que a gente passou na história do nosso país, que foi a pandemia da Covid-19. Então é um movimento que vem sendo organizado desde lá de trás e na nossa opinião para você combater a outra direita é colocando o povo na rua é organizando a autodefesa dos trabalhadores sempre na quinta sindical os sindicatos metalúrgicos vinha e falava dessa iniciativa de golpe e tal e agora voltando para a Alemanha é, lá na Alemanha a polícia alemã diz que os suspeitos isso em dezembro eram acusados de se preparar desde o final de novembro para realizar ações com base em sua ideologia. E segundo o escritório, essas ações, elas incluem aquisição de equipamentos, recrutamento de novos membros e aulas de tiro. Tudo o que aconteceu aqui. Exato. E o sindicato vinha, falava, falava, falava, tem um estacionamento, estão fazendo piquenique na frente do... Mas como que um, um quartel é, é, admite isso não pode chegar nem... Para você entrar lá no CTA, por exemplo Você tem que acender a luz o A questão é a seguinte, ir. Paulinho Teve o apoio, a gente vê os vídeos que estão Circulando aí, dos policiais passando Pano para turma entrar, o pau quebrando Lá e policial tirando foto Fazendo selfie, teve o apoio Dele sim, e tem que prender todo mundo Tem que colocar todo mundo Na cadeia, punição exemplar Para todos eles, porque olha só Paulinho, eu, nós conhecemos bem Aquela região ali De Brasília a última manifestação que nós fizemos, que foi parte do movimento que se iniciou com a greve geral no ano de 2017, depois teve o Ocupa Brasília, ou seja, a luta dos trabalhadores contra a reforma trabalhista, nós estávamos em 150 mil pessoas. Porque olha só, é importante colocar, é um sentimento que o povo tem, vontade de quebrar o Congresso. E é um pensamento progressivo quando o trabalhador fala, dá vontade de ir lá quebrar tudo, porque eles estão lá votando a retirada de direito, estão lá votando leis para favorecer os mais ricos e prejudicar os mais pobres. É um sentimento normal que o povão tem. Uhum. Não você ir lá quebrar porque você não aceita o resultado de uma eleição. Nós já tentamos ocupar o Congresso em 2017, para não votar a reforma trabalhista, que é essa reforma que a gente está vendo aí o quão é prejudicial para os trabalhadores. E é impossível, Paulinho, com 4 ou 5 mil pessoas você invadir o Congresso se não tiver o aval da polícia. Impossível. Com ah, 150, lá... com 200, 300 mil pessoas você não consegue. Ou seja, eles sabiam que o povo ia ir, colocou poucos policiais e desses poucos que estavam lá, mais da metade apoiava que passou pano para a turma entrar. Essa que é a realidade. Então deu ruim para quem quis a facilitação. Não, de fato, a gente está vendo aí que tem muita gente que está sendo presa. Inclusive agora o pessoal reclamando né, agora eles querem liberdade né, a galera até brinca né Para descontrair um pouco, poxa esse negócio de fazer manifestação, de ocupar era coisa de sindicatos, de partido de esquerda agora eles estão fazendo o mesmo Verdade. no qual eles criticavam a gente lá atrás e de forma ridícula, a gente vê um monte de vídeo aí com a turma cagando em cima da mesa enfim, é. porque olha só, se você vai lá invade e fala, nós vamos ficar aqui porque nós vamos tomar o poder, agora foram lá, invadiram, quebraram cagaram e qual que é o intuito em relação a isso por isso que eu digo, aqueles ali, é peixinho pequeno que foi lá fazer as coisas agora tem muita gente grande por trás Pessoal, fala que a dona Fátima lá de Tubarão Em Santa Catarina Ela defecou lá, vai ter que limpar Com sabugo agora a dona Fátima Porque é, vai perder até a aposentadoria Parece que isso Agora, aqui em São José são 8 horas e 8 minutos o, Os atos é, Aqui em defesa Aqui segunda-feira na Praça Afonso Pena Ato em defesa Da democracia e contra O dia da vergonha PSTU, PSOL, PT... Várias organizações, Paulinho. Nós fizemos uma reunião no sindicato antes do ato, que reuniu mais de 100 pessoas, membros de sindicatos, associações, partidos políticos de esquerda. Ou seja, aconteceu no domingo e a gente conseguiu dar uma resposta rápida. Acho que isso é importante, que daqui para frente vai ser assim. Eles vão seguir querendo fazer manifestação, eles vão seguir com esse pensamento ideológico golpista, e aí nesse sentido a gente tem que se organizar por cá, Paulinho, porque se hoje o trabalhador metalúrgico pode fazer uma assembleia, se hoje nós metalúrgicos podemos fazer uma greve, uma mobilização, uma manifestação, é porque muita gente lutou lá atrás para a gente ter minimamente esses direitos democráticos. E quando você vê pessoas pedindo ditadura militar, não dá. Tem que ter o repúdio da classe trabalhadora, não dá. Então nós vamos sim seguir, é o Fórum de Lutas aqui do Vale do Paraíba, onde o Sindicato dos Metalúrgicos faz parte, a gente vai seguir essa unidade. Assim como teve ontem na Petrobras, qualquer manifestação que tiver contra a ultradireita golpista aqui na nossa região, o Sindicato dos Metalúrgicos vai estar presente. Agora, oito horas e mais nove minutos. Tem o lado bom disso aí, porque uniu as centrais sindicais, uniu os partidos progressistas e o governo federal, naquela reunião com os governadores, conseguiu unificar politicamente o país? Olha, Paulinho, conforme eu coloquei aqui, diante de toda essa situação, nós vamos defender a democracia. O nosso pensamento é as liberdades democráticas. Agora, por que, que eu coloco isso? Teve lá o governo se reunindo com os governadores... Como eu disse aqui no começo, todo mundo sabe da posição do PSTU, o partido político no qual eu faço parte. Todo mundo sabe também qual é o posicionamento da nossa central, a CSP com lutas. A gente se unifica, Paulinho. A gente chama a unidade. E é importante você reunir lá o PSTU, você reunir o PSOL, você reunir o PCB, você reunir todos os sindicatos para estar lutando em defesa dessa bandeira. Agora, nós temos muitas diferenças com as demais centrais sindicais. Com a CUT, a CTB, a Força Sindical, que são as maiores centrais que dirigem a maioria dos trabalhadores brasileiros. Assim como nós temos diferença com o PSOL, com o PT, com o PCdoB. Não dá para você confiar em Geraldo Alckmin. A própria composição dos ministérios do Lula. Ele colocou lá o ministro da, da Defesa, que é bolsonarista. Tem um monte de ministro lá, que é do União Brasil, que é o partido do Sérgio Moro. Então, é o um governo que está pegando e abraçando todo mundo com o discurso de que precisa ter a governabilidade. Agora, para nós do PSTU, nenhuma confiança em Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, como ministro do setor da indústria, colocou no seu discurso que tem que favorecer o trabalhador, que tem que favorecer junto o empresário. Nós temos um pensamento diferente. Os interesses dos trabalhadores são antagônicos aos interesses dos patrões. O patrão, ele explora o trabalhador para aumentar a sua margem de lucro, e o trabalhador ele tem que fazer luta com o sindicato minimamente para ter um pouquinho mais de melhoria na sua vida. Então, nós temos diferenças ideológicas importantes. Estamos juntos aqui no Fórum de Lutas, na defesa da democracia, na defesa das liberdades democráticas, mas não que nós concordamos. O PSTU é oposição de esquerda ao governo Lula. Se a oposição de esquerda é o governo Lula, não significa que a gente está junto com o Bolsonaro, que a gente está junto com a direita. Não tem nada a ver. É oposição de esquerda. Nós acreditamos é na força da classe trabalhadora. Falando daqui do nosso pedaço, nós estamos num ano pré-eleitoral. O ano que vem é, é, já é eleição para prefeito e governador. O governador, é, prefeito e, e, e vereador, o prefeito que é daqui de São José dos Campos, é o que está registrado, o vice-governador o, o que é daqui, o vice-governador que é daqui, e ele fala em privatização, é, teve o salário aumentado, qual é a visão do trabalhador metalúrgico, por exemplo, privatização da Sabesp, que já é uma porcaria? O governador Tarcísio, junto com Felício, já começa o seu mandato atacando o povo paulistano. Por quê? Proposta de privatização. Começa o seu mandato com 50% de aumento. Que trabalhador que teve 50% de aumento do final do ano para cá? Outra coisa que não se vê falar, por isso que eu disse, estamos em unidade com todo mundo em defesa das liberdades democráticas. Agora, somente o PSTU, eu vi que algumas organizações do PSOL publicou nota, fez vídeo e denunciou o aumento do salário dos vereadores aqui de São José dos Campos. É para a próxima legislatura? Ok, mas é 86% de aumento? Que trabalhador metalúrgico que teve 86% de aumento? Ou 50? Não teve. O trabalhador muitas vezes tem que fazer greve para ele conquistar a inflação. Então Felício e o Tarcísio já senta como governador e vice-governador com 50% de aumento nos salários, aí nos cofres públicos, não foi só o deles, é de secretários, etc e tal. Você colocar a proposta de privatização da Sabesp, a gente sabe o que, que deu privatização, vamos pegar a CPFL, quando ela era do Estado, há muito tempo atrás, a companhia de energia, ela tinha 30 mil funcionários, depois que privatizou tem 10 mil. Vamos pegar o exemplo da Vale do Rio Doce, foi vendida a preço de banana, no primeiro trimestre a lucratividade que a empresa teve foi superior ao valor que pagou na empresa. Que ele já ganhou. Vamos pegar aqui a Embraer, quando ela era estatal e agora que a empresa ela foi privatizada. Vamos pegar a Maferza, que era estatal depois que foi para o capital privado, para a mão do capital chinês, a empresa fechou a atual MWL na cidade de Caçapava. Então, privatização faz bem, sabe para quem? Uhum. Para os acionistas, para esses banqueiros, para esses empresários que compram e que aí, muitas vezes, a preço de banana. Empresa estatal é patrimônio do nosso povo. A gente sabe que, infelizmente, fruto desse sistema, acaba que tem muita corrupção nas estatais. Isso é verdade. Por isso que nós defendemos uma empresa estatal sob o controle dos trabalhadores. Tem que ter o controle dos trabalhadores que estão lá produzindo a riqueza daquela empresa. Mas é ataque ao povo paulistano a proposta de privatização da Sabesp. 8 horas e 14 minutos, agora a Embraer vai vender cadeira, mas se estamos falando da Marina Silva, que, pode, que é a nova ministra do meio ambiente, do Ricardo Galvão, que foi demitido pelo pelo próprio Bolsonaro e que pode assumir a vaga da Marina no próximo dia 16 a Embraer vendendo cadeira cadeira de couro não é contra esse momento ambientalista que vive o Brasil só se for couro de passarinho a cadeira Paulinho, é questão de mercado o hum. capitalista ele olha para aquele momento por exemplo, eu estava vendo você anunciar esta notícia para eles fazer cadeira em Embraer, eu vi isso até brincando, é cadeira voadora, você é, vai é. sentar, aperta o botão e sai voando. Para eles investir, Paulinho, é porque eles vão ter uma lucratividade em volta. É 180 Luz. cadeiras vendidas a 180 Não. mil reais? Que é, você é colocou. 35 mil dólares que dá 180. 180, então. 22 cadeiras. Cadeira com a marca do? A mar... Do Senna e então, da Embraer. eles com certeza fazem um estudo, o nome do Ayrton Senna, a gente sabe o status que tem ainda, por ter sido uhum. aí um grande... É, piloto que teve no nosso país Então vai vender O capitalismo é assim Com certeza, vai ter disputa entre aqueles Que ainda são fãs do Ayrton Senna Para comprar essa cadeira, Por quê? porque tem a marca do Ayrton Senna Isso é o capitalismo E eles vão ter lucro em cima dessas cadeiras Então antes deles lançar o produto, eles fazem um estudo agora. Principalmente o que, que eles estão visando com isso Ah, é a marca do Ayrton Senna Para aquele que é fã? Não Eles estão visando, é lucro eles Meu estão Deus. visando é dinheiro, isso é um mercado capitalista. A então, Elfonsina morreu em 1994. Mas é o nome, é o status. Poxa. É. O Pelé que faleceu, daqui a pouco, se você colocar aí uma camisa hum. ou uma cadeira do Pelé para vender, vai vender para caramba. caramba. Porque as pessoas que são fanáticas dão valor para aquilo. É. Você sabe como é que é. 8 horas e 16 minutos, o, o, como é que é está a indústria agora? Porque nós temos aqui, além de ter o governador, o vice-governador de São José, temos aqui no Vale o, o ministro da indústria e do comércio. Como é que fica, fica a desindustrialização e a cap, captação de novas indústrias para o Vale do Paraíba com o Geraldo Alckmin? Então, Paulinho, nós estamos aí retomando as nossas atividades nas fábricas metalúrgicas, agora se inicia a negociação da PLR, e o nosso sindicato ele vai se manter independente, como sempre fomos. Uhum. Seja lá quem esteja na presidência da república, se ataca o trabalhador, vai ter a nossa organização da resistência por outro lado. Eu falei aqui do Geraldo Alckmin, que nenhuma confiança enquanto vice presidente da república, ele ocupa aí o cargo de ministro desse setor da indústria. É que, Paulinho, a gente viveu esses quatro anos com esse governo de ultradireita, uma situação assustadora. Você viu os ministros do Bolsonaro falar e ele mesmo, você lembra quando ele ficou imitando as pessoas tossindo com falta de ar na pandemia? Isso é uma vergonha. E os ministros dele não eram diferentes. Então você vê agora o Lula, por exemplo, naquela posse a mulher negra, catadora de recicláveis, colocando a faixa presidencial. Então, é toda uma simbologia diferente daquilo que a gente viu. Agora, qual que é a nossa opinião? O Geraldo Alckmin, como ministro do setor da indústria, ele vai estar preocupado em aumentar o salário do trabalhador? Ele vai estar preocupado com a industrialização do nosso país, com o pensamento de estar defendendo os trabalhadores? Não. Ele vai estar preocupado com o pensamento patronal porque ele é representante de patrão. Então, na nossa opinião, Geraldo Alckmin, nesse ministério, por mais que é da nossa região, na nossa opinião, em vista do que foi o Bolsonaro, qualquer coisa que você olha é melhor. Importante colocar isso. A... Nós vamos fazer oposição ao governo Lula e a gente começa, primeiro, com a exigência da revogação das reformas. Qual que é a nossa diferença com as centrais? As centrais ficou o período todo do governo Bolsonaro falando da revogação da reforma trabalhista. E agora que o Lula senta na cadeira, eles falam, não, é um ou outro ponto. Não vamos exigir do governo a revogação da reforma. Como não? Nós, da CSP com lutas, Sindicato dos Metalúrgicos, o PSTU, na nossa opinião, é a revogação de todas as reformas que retiraram o direito dos trabalhadores. É essa a exigência que a gente vai fazer para o Lula Alckmin. Não vai fazer. Vai estar tá preocupado, traz a indústria, gera emprego, mas aí é o patrão explorando o trabalhador e não tem uma política do governo para estar tá defendendo o trabalhador, que é o mais necessitado. Bom, são 8h19, Geraldo Alckmin de Pinda, a, o Sindimetal do Vale e a Avebras aqui de... É, de Jacareí. E a compra do, dos tanques é, do consórcio italiano lá, onde o STJ autorizou o processo de compra de blindados pelo exército. Com o Geraldo Alckmin, não é mais... não consegue fazer com que é, fabrique os tanques aqui na Vibraz para garantia de empregos? Então, essa compra, ela foi consolidada porque ela foi no governo anterior. É óbvio que nós vamos exigir que seja cancelada. Agora, um exemplo clássico para a gente discutir a situação dos trabalhadores da Avibraz. Vai completar em março um ano dessa luta. E todo mundo aqui na região está acompanhando. Os trabalhadores seguem em greve. Existe uma greve em curso dos trabalhadores da Avibraz. E a Avibraz é uma empresa que precisa de investimento do governo para ela sobreviver. Vamos lá. O Geraldo Alckmin aqui da região, ele vai resolver o problema dos trabalhadores da Avibraz? Na nossa opinião, não. Nós começamos o ano enviando... Um pedido de reunião, tanto para o prefeito de Jacareí, para a Câmara de Vereadores de Jacareí, para o governo do Estado de São Paulo, para o ministro da Defesa e para o governo Lula. Nós divulgamos no site do sindicato. Começamos o ano de 2023 com essa prioridade. Vamos ver se a gente vai ter uma resposta. Porque o que aconteceu no ano de 2022 com o governo Bolsonaro é um tremendo absurdo. A principal empresa do setor de defesa do país nessa situação... A gente não viu uma declaração do presidente. A gente enviou carta, fomos a Brasília, não fomos recebidos por ninguém. Uma tremenda vergonha. A gente espera que o governo Lula esteja uma postura diferente, que sente com o sindicato. Não só para discutir essa situação que é imediata, dos trabalhadores receberem os seus salários, mas qual que é o projeto do governo para o setor de defesa do nosso país. É esse o debate macro que nós queremos fazer. Então nós exigimos reunião com o governo Lula para discutir a Vibraes. O 8 e 21 ainda de Geraldo Alckmin, ministro da, da indústria, a Caoa saiu de Jacareí primeiro é, eles, eles apontaram o custo logístico aqui é, do, do produto feito aqui em Jacareí. O volume de produção era magro. Aquele efeito que eles falam é, é great, great Wow, não é? É, que eles apontaram. E apontaram também a, a, o interesse dos acionistas de sair de Jacareí. Como é que o Geraldo Alckmin vai entender a doação de um terreno aqui no Vale do Paraíba, no portal de entrada? Não, perfeito, Paulinho. A questão da Caua Sherry também é um exemplo bom para a gente fazer essa discussão. A empresa diz que vai voltar com a fabricação dos carros elétricos. Você se lembra que na época daquela luta acabou terminando o conflito com o pagamento de uma indenização social, e a gente falava, já que tem o um projeto de fabricar carro elétrico daqui a alguns anos, mantém esses trabalhadores de licença remunerada, porque o dinheiro que é pago hoje no nosso país é muito pouco. É que a gente que é pobre, que ganha dois mil reais por mês, quando você vê falar um milhão, dez milhões, a gente pensa, poxa, é muito dinheiro, isso para os capitalistas não é nada, até porque é convertido em dólar. Então você pega aí, o que é pago aqui é preço de banana. As empresas vêm, exploram os trabalhadores, manda o lucro para o exterior e é lá que o acionista nada de praçada em cima dos dólares. É essa que é a realidade. E o exemplo da Caoa Sherry, com terreno, isenções fiscais do governo do estado de São Paulo, da prefeitura, quando é para os políticos dar uma canetada para favorecer? Patrão é rapidinho. Quando é para dar uma canetada para favorecer o trabalhadores eles não fazem. Por quê? Precisa de leis mais severas no nosso país. A Sherry demite todo mundo e está trazendo o carro importado da China para vender aqui, e precisa ter peito do governo de falar, beleza, está indo embora, primeiro todo o dinheiro que vocês tiveram de isenção devolve, que é dinheiro que vai para os cofres públicos, para investir na saúde, para investir na educação, para investir na segurança, para comprar remédio, para colocar no posto de saúde, para dar aumento de salário para o professor e falar, você não vai vender seus carros aqui, vai vender onde você quiser mas não tem, aqui o patrão deita e rola, o exemplo da Ford bilhões de incentivos fiscais os trabalhadores tinham um acordo com o sindicato de estabilidade no emprego, a pedra falou tchau, banana para vocês, estou indo embora, o mesmo aconteceu com a LG. Então, é, é uma farra o que acontece hoje no nosso país. Agora, isso tem a ver com o cenário político. Por isso, por isso que a gente discute com a peãozada na porta da fábrica, não só o tema sindical. A gente discute também o tema político, porque é a canetada dada pelo político que ferra a vida do trabalhador. E o caso da Caoa Sherry é um exemplo clássico. Você acha que Geraldo Alckmin vai pentar por exemplo, uma empresa como Sherry, numa situação dessa? Não vai, gente, porque ele é representante de patrão. Esse governo do Lula ele é um governo de coalizão nacional juntando todo mundo, ou seja o PT na nossa opinião ele não é um partido de esquerda, o PT ele é um partido burguês mas que tem uma origem operária porque você ter como ministro da defesa, você ter ministros que são do União Brasil, não são representantes dos trabalhadores 8 horas e 25 minutos, lembrando que o, um dos motivos da, da CAO sair de Jacareí, eles citaram o, o, citaram o uh, Great Wow que é a grande muralha, quer dizer aqui não dá para eles virem dar uma de besta, achar que pode fazer qualquer coisa com, com o trabalhador, eles citaram lá Great Wall exato, eles queriam demitir e sair na boa, e teve que pagar a indenização social, que foi fruto de muita luta que os trabalhadores fizeram junto com o sindicato, olha a propaganda Caoa Shero inclusive naquele momento que estava no conflito, ela colocava a propaganda dela no intervalo do Jornal Nacional na Globo, no intervalo do programa do Fantástico no domingo, ou seja, era milhões. Só o que eles colocavam ali de propaganda talvez daria para manter o salário dessa turma até que eles voltem a produzir os carros elétricos, que essa que é o... Que é a promessa que eles estão fazendo. Ou seja, mas esse é o capitalismo, Paulinho. O capital não tem dó de trabalhador, não. O capital, ele pensa só em engordar a sua conta bancária. O trabalhador, ele tem que fazer luta. E na hora que o bicho pega, quem está na linha de frente junto com o trabalhador é o sindicato. Que tem muito vereador aqui na nossa cidade, deputado, que fica falando um monte de bobeira por aí. Vamos debater seriamente o tema dos empregos aqui no Vale do Paraíba? Inclusive, nós temos dados do Diaese que aqui na nossa região é onde teve... É... Menos queda em relação à vaga de trabalhadores da indústria. E nós achamos que isso tem a ver com a postura do nosso sindicato para estar tá defendendo emprego. O caso da Vibras, eram 420 trabalhadores que iam pro o olho da rua e não ia receber nada. Nós estamos mantendo esses empregos. Por quê? Porque teve luta dos trabalhadores. No caso da Sherry, fechou? Ok. Mas o importante é que não foi do jeito que a montadora quis. Foi com luta dos trabalhadores e teve que pagar uma indenização social para poder sair. MWL em Caçapava, fechou? Fechou. O que, que o sindicato tem a ver com isso? Nada. O sindicato, ele está é, junto com o trabalhador na hora que o trabalhador está ali nos seus momentos mais difíceis. Então, esse sindicato, ele é muito importante aqui na nossa região. Vocês viram? Foram 2 bilhões de e 500 milhões de dinheiro dos metalúrgicos injetado na economia da região no ano passado, ou seja quando o trabalhador ele faz uma greve para aumentar o seu salário, faz uma greve para aumentar a sua PLR, a gente vê que isso alimenta a economia aqui da nossa região, por isso que a gente fala, 400 empregos na Vibrais, meu amigo, isso tem um impacto violento na economia, não só de São José, mas de todo o Vale do Paraíba Para esse ano, 8 horas e 27 minutos o, tem colônia de férias Vocês deram mais de 150 prêmios Só nesse final de ano A participação do trabalhador E a questão de, da associativa Quem é que pode fazer Parte do Sindimetal? O trabalhador que é metalúrgico Nas cidades de São José dos Campos Jacareí, Caçapava, Santa Branca E Garatá A gente vê aí aumentando o número de sócios Do sindicato, ou seja, acho que O trabalhador ele reconhece ele sabe que no momento difícil, ali, quando ele precisar, o único que vai estar do lado dele é o sindicato. Então, existe o um reconhecimento. Existe um setor da cidade que é da classe média e é da burguesia. A maioria nunca bateu cartão na vida, não sabe o que é acordar de madrugada, colocar a botina do pé, bater cartão, acordar 4 horas da manhã. Então, tem muita gente que às vezes fica criticando, aí, mas é tudo filhinho de papai, não sabe o que é trabalhar na vida. O peão, que é metalúrgico, que está na boca do forno, que está na fresadora, que está numa linha de produção, que está numa dobradeira... Ele... Ele sabe o quão o sindicato é importante. Por isso que a gente tem aumentado significativamente o nosso número de associados. Bom, e quem quiser, continue a sonhar, dá uma gulgada aí e conseguir entrar lá e fazer Muito contato. Muito fácil, eu procuro o dirigente é. sindical, vá até a sede do sindicato para encher a ficha entra no site do sindicato e tem também o aplicativo do sindicato, então é isso, quer ficar sócio do sindicato? Só coloca lá, Sindimetal SJC no Google, vai aparecer o site, vai aparecer o nosso aplicativo ou liga na sede, procura o dirigente hoje em dia tem essa facilidade aí também do formato virtual para o trabalhador se sindicalizar. Volta definitivamente a partir de quando? O sindicato já voltou, a gente ficou no recesso aí por 15 dias entre a semana do Natal, a semana do Ano Novo, já voltamos o sindicato funcionando normalmente nossa sede em São José dos Campos a nossa subsede e também a diretoria do sindicato na porta da fábrica 8 horas e 29 eh, eh, quero te agradecer por você estar aqui na quinta sindical colocando a voz do trabalhador tudo que está aqui foi feito por trabalhador e você representa muito bem essa, essa classe produtora de incentivo pro, por, produtora de, de, de faculdades, produtora de estudos científicos através do chão da fábrica. Parabéns pelo sim de metal, pelo que você representa e a todos os chamados peões. Isso aí, é a peãozada. Tem um ou outro que não gosta desse termo e muitas vezes você vai ver porque não é peão. O cara é trabalhador da fábrica, trabalha em uma outra área que não é da produção, Pô, tá chamando de peão. É peão sim. Peão porque é aquele cara que rala e é o peão que gera a riqueza do patrão. Isso aí, Paulinho, agradeço aí o espaço, acho que é importantíssimo a gente estar tá utilizando aí a ferramenta da rádio para a gente estar tá dialogando com toda a população e socializando aí as nossas lutas dos trabalhadores e também do ponto de vista político, todo mundo sabe aí do nosso pensamento ideológico. Golpistas não passarão. Vamos para cima deles. Obrigado, Weller. São oito e meia da manhã, você não gosta de ser chamado de peão? Então chama de pau, que é peão em inglês. Pau. Então, você que... Pau, pau, pau neles. 8 e meia da manhã, um breve intervalo e o Cid Metal volta na próxima quinta-feira ou a qualquer momento que se fizer necessário uma notícia relevante para o trabalhador que injetou mais de quantos milhões 2.5 bi no ano de 2022. Aquilo Sindicato vale muito importante para nossa região. 2 bilhões e meio. Isso aí. De PLR, parabéns. Não, PLR, reajuste salarial, abono, a grana toda do metalúrgico no ano de 2022 injetou 2.5 bi na economia. Sensacional.